Chegou a hora da gente conhecer o Antônio Alves de Paula, ele que foi o segundo sortudo né, da promoção Meu Bom Vizinho e levou aí uma cesta básica que ainda presenteou a Mariana e o Everaldo. Acompanhe. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Olha, tô chegando aqui para entregar mais uma cesta da nossa promoção Meu Bom Vizinho. E dessa vez, quem levou a cesta foi o Antônio. A gente tá chegando aqui na casa dele. Vamos fazer essa entrega. Vamos ver o que que ele vai achar dessa cesta que eu falei pra vocês que não é nada básica. Vamos aguardar. Olá, Antônio! Tudo bem? Prazer, Mari Verdã. Licença, posso entrar aqui na sua casa? Deixa eu ficar aqui nesse cantinho... Olha só, Antônio, mais uma promoção do Grupo RCN, da TVC, em parceria com o supermercado Os Bom Vizinho. Me fala uma coisa, como é ganhar uma cesta básica dessa? É muito bom, eu gostei. Eu gostei da cesta. muito, muito feliz. E você já é nosso... É, faz parte da nossa audiência já há muito tempo? Ou foi a primeira vez que você ligou a TV e participou? Já já faz, faço parte, já muito tempo que eu assisto. Que legal! Você já participou de algumas outras promoções ou essa é a primeira? Essa é a primeira. Eu tava assistindo, aí você falou, eu falei, ah, vou participar e deu certo. Olha que bacana, gente. Lembrando que o nosso WhatsApp mudou, você tinha nosso WhatsApp antigo? Não tinha. No, no dia que eu participei, vocês tinham comentado que tava mudando. Aí você já salvou. Eu já salvei. Olha, gente, tá vendo? É por isso que eu falo pra vocês, salvem o nosso número do WhatsApp e participe de todas as nossas promoções. Eu tô aqui com o Antônio, ele que participou e também presenteou um vizinho. Por favor, vizinho, pode chegar aqui, fica à vontade, porque, olha, aqui não é o A Casa Sua, mas é o TVC agora. Como que é o seu nome? É Veraldo. Veraldo, faz tempo que você é vizinho do Antônio? 15 anos. 15 anos. E aí a gente sabe que vizinho é assim, um sempre ajudando o outro. Tem algum favor, alguma coisa que vocês já fizeram assim pra ajudar um ao outro? É, sempre a gente tá trocando favores, né? Na verdade é quando eles precisam a gente ajuda, quando a gente precisa também ajuda a gente e é um mão um ajudando a outra. Isso aí, gente. Vizinho é pra isso. A gente sempre fala aí no TVC agora, não é mesmo, Fernando? E olha, essa cesta básica vem numa boa hora? Vem tudo, sempre vem pra sua mãe, é bom, né? Tudo que vem para somar é bom. Então, gente, muito obrigada, Antônio. Muito obrigada por ter participado, é, confiado né, na nossa promoção. Mais uma promoção do Grupo RCN. E manda um recado lá para o pessoal do supermercado dos Bom Vizinho. É, muito obrigado aí para pessoal do Bom Vizinho aí que, que deram essa cesta aí para poder ser sorteado lá no, no, no programa da TVC. Muito obrigado. Gente, muito obrigada, Antônio. Muito obrigada também aqui ao vizinho do Antônio. Desculpa, como que é seu nome? Everaldo. Everaldo. Muito obrigada a todos vocês que estão participando. E continue, vem o que a promoção tá, ó, rolando.